Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz e esse é o canal sobre as coisas de Deus E agora nós vamos falar do número 8 Seguindo a série do significado dos números em relação ao que aparece na Bíblia Nós já falamos de todos os números até aqui E agora chegando no 8 é um dos significados mais maravilhosos e milagrosos que nós temos na palavra do Senhor O 8 simboliza Redenção Ressurreição o 8 é um novo começo. O oito é a nova vida. O oito é aquilo que começa de novo. Então, se você está fazendo algum tipo de propósito com Deus, de oração, ou criando algum grupo para isso, e você quer mudança, vida nova, e presta atenção, isso não é nenhum tipo de, de mitologia, simbolismo, nada disso não. É entender que o poder do Senhor se revela em todas as coisas. E se eu quero uma coisa nova, eu posso fazer em oito dias um propósito de oração porque eu estou pedindo para o deus para que deus ressurrete mude renove algo para mim que já estava morto e aí eu entendo que de acordo com a palavra do senhor o oito me traz a certeza de nova vida porque lá em lucas 928 e 36 você tem que a transfiguração do senhor se deu no oitavo dia para mostrar para nós que nós seremos glorificados depois da ressurreição, Deus é muito maravilhoso, eu fico louca com essas coisas, pensa, Jesus vai, se dá no sacrifício, ressurreta, fica top lá entre nós 40 dias, mas no oitavo, depois que ele volta, que ele fica ressurreto, no oitavo dia, ele se transfigura, ele se mostra glorioso. Ele mostra como nós seremos em corpo de glória no reino de Deus. Porque o oitavo dia é o dia do novo começo. É o, o oitavo é a ressurreição. O leproso, na palavra do Senhor... Ele era purificado sempre no oitavo dia. As primícias, elas eram trazidas no oitavo dia. O sacerdote trabalhava no oitavo dia da consagração. A circuncisão dos, dos israelitas, dos nenéns, era feita no oitavo dia para simbolizar a ressurreição. Eles já tinham nascido nesse mundo, mas agora eles já tinham morrido e vão nascer para o mundo novo. Como se fosse uma simbologia de batismal, né? só que para os nenéns. O Davi, o rei Davi, que simbolizou a vitória das guerras, da linhagem de Cristo, é, da presença do Senhor, o homem de acordo com o coração de Deus, era o oitavo filho. É, a, no domingo, para nós, nós costumamos fazer cultos ao domingo, porque o domingo, para nós, é o dia do descanso, é o dia da ressurreição. É, ah, mas espera aí, domingo, o oitavo dia, não é o primeiro? É, a semana só tem sete, mas aí você tem uma cultura cristã que denomina que o domingo é visto como o oitavo dia, o dia após o sábado, que é o sétimo dia. Isso, é claro, é uma nominação, porém, a, o sentido, o significado permanece, de que domingo é o dia que nós nos fazemos novos em Cristo novamente, nos ressurreições. Ressurre ressur e agora, hein? Nos fazemos ressurretos em Senhor, no Deus Todo-Poderoso, porque nós abandonamos mais uma vez a nossa vida antiga para nascer novamente na graça e na glória dEle. Então, quando nós vamos ao culto para cultuar e adorar ao Senhor, aos domingos, nós estamos reformando e reformulando no nosso coração de que queremos algo novo, de que queremos bênçãos novas, vida nova com Deus. É, a ressurreição, ela aparece em várias partes da palavra, e não só na, na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que oito pessoas saíram da arca de Noé. Isso quer dizer que? Quer dizer que a arca de Noé simboliza a. O recomeço, a criação, é uma simbolização daqueles que passaram pela morte do dilúvio, daquilo que era para ser destruído, mas que vão entrar numa vida nova, num reino novo, onde Deus fez todas as coisas novamente. O que, que isso parece? Parece com a revelação do Apocalipse, do dia do Senhor. Nós vamos passar né, por tudo aquilo que deveria ser a justiça de Deus, que já aconteceu no dilúvio, mas agora é em relação ao anticristo. E depois de passar pela justiça de Deus, nós entraremos num novo mundo feito por ele. Que no caso, serão novos céus e novas terras, onde o Senhor Jesus vai governar. Então a Arca de Noé, nesse aspecto, saíram oito pessoas dentro dela, porque está representando ressurreição, vida nova com Deus. Deus. Ah, mais do que isso, né? nós entendemos que ah, o 8 ele é 4 mais, 4 mais 4. Então, tá falando de criação duas vezes. A recriação de Deus é a ressurreição, porque a criação ela foi corrompida pela morte. Mas agora, mais uma vez, através da graça do Senhor, nós temos a opção de receber uma nova vida com Deus. Então, o 8 já não é mais só a, vontade, a perfeição divina nas nossas obras. Mas se você entendeu a referência, né? O 3 da perfeição de Deus naquilo que nós conseguimos fazer com as nossas mãos, das nossas obras. Mas é a criação tendo uma segunda chance. Isso é tão maravilhoso porque o 8 nos traz esse entendimento de que nós fomos chamados para ter vida nova e, ressurrei é, e a ressurreição, gente, tá difícil hoje, ser colocada entre nós e sobre as nossas vidas. E não só no momento do batismo, mas todos os dias. Todos os dias nós temos condição de virar para o Senhor e falar... Pai, eu quero ser feito novo, eu quero renovo, eu quero novidade de vida. Eu quero que aquela, no meu caso, aquela Ana que pecava nesse sentido, não peque mais. Aquela Ana que fala esse tipo de palavra, não fale mais. Aquela Ana que tem esses sonhos, esses planos, esses traumas, não tenha mais. E aí eu vou e chego diante do Senhor e digo... Eu quero que assim como o Senhor circuncidou as crianças no oitavo dia, tirou oito pessoas de dentro da arca, transfigurou a Cristo no oitavo dia, é, purificava os leprosos, que significa pecado na palavra de Deus, Uh, no oitavo dia, tudo que o senhor fazia, esse recomeço, eu quero isso pra mim. É, eu acho que eu não esqueci de nada muito importante, não, mas se você lembrar, por favor, comenta, curte, compartilha. Eu não gosto de fazer esse tipo de propaganda, porque eu não gosto de assistir. Mas eu acho que é tão precioso esse tipo de conhecimento, para que a gente possa ter uma fé ainda mais fortalecida e consolidada. Porque nós vamos ressurgir, ressuscitados com Cristo. Porque essa é a promessa, uma vida eterna com Deus. Deus, de ressurreição e graça e glória e majestade e descanso que é o que o nosso domingo tem que ser em culto ao Senhor Amém que o Senhor te favoreça e eu te espero no próximo vídeo